E vai amigas, consegui fazer o que estava ontem, no vídeo de ontem, lembram-se. Tínhamos este efeito, que é muito lindo. E aqui nas costas, fazia um efeito que eu disse que também é muito lindo. Que eu queria ver se conseguia fazer na parte da frente. E aqui está, na parte da frente. E este, que é este, passou para a parte de trás. Muito interessante. Dois efeitos extraordinários. Vamos lá ver então. É muito fácil. É passar primeiro... A linha e ficar com a ponta deste lado. E agora fazer o ponto alto normal. Na verdade é muito simples, iludiu-me ainda um bocadinho, ainda andei aqui às voltas a ver como é que eu conseguiria fazer isto. Mas depois, pronto, uma vez, uma vez feito, uma vez descoberto, é simples. Não é? Pronto, aqui está um ponto maravilhoso. Como sempre, os meus pontos estão em Creative Commons, podem usar, podem fazer. Isto é para todas vós, crosteiras contos.